Na verdade, é porque esse vídeo é para juntar todos os roteiros que eu não consegui transformar em vídeo. Isso eu deixei no papel nesse ano. E, tipo, foram dezenas de roteiros que eu criei, ideias incríveis que... Não saíram do papel, por conta, não sei, por ansiedade, perfeccionismo, ou porque o ano foi uma bosta mesmo. Esse ano não foi um dos melhores, e todos sabem. Aqueles vírus chinês parou o mundo inteiro, obrigando todos nós a ficarmos em casa. E consequentemente, muitos problemas apareceram pra mim e o meu canal. Entre eles. Eu acho que muitos sabem, no caso a online, que foram, foi o primeiro ponto, que tirou muito tempo dos meus dias, já que eu tive que estudar e toda manhã ia pras aulas com ping alto e dificuldade de focar nas próprias aulas, sabe? Discord e Steam não faz nenhum sentido, mas tudo bem, não combina muito. Uh, acho que todos viram o quão foi difícil nesse ponto. Pessoas sem um PC, AD, colando nas provas, e tudo isso mostra que seria impossível uma aula não presencial. A rotina também... A minha rotina era muito repetitiva e cansativa, simplesmente pelo motivo que eu fiquei muito tempo de casa. Ia pra aula e depois ia jogar algo e ficar em carro até a madrugada no Discord. E essa também foi a rotina de muita gente, só vendo as notícias de pessoas enlouquecendo, ficando com depressão, ansiedade, sono desregulado, ah, sedentarismo e outros problemas horríveis, ou até mesmo morrendo. Tá, esse não teve milhões de pessoas que morreram. E... Isso realmente me deixava apavorado, pois aqui... No final de 2020, não me lembro de nenhum dia incrível barra diferente na quarentena, praticamente. Em produtividade, uh, depois dessa, ro dessa rotina repetitiva, eu ficava cada vez mais cansado e improdutivo. Eu sempre estava querendo parar de procrastinar e fazer um roteiro ou procurar algum jogo para fazer uma live. Tanto que esse ano eu sempre foquei um pouco mais na minha Twitch e também nos meus roteiros, né? Mas eu, sempre que eu fazia meu roteiro ou pensava fazer uma live, eu acabava dormindo e eu não tinha nem um pingo de vontade. E tudo isso tá bem claro no meu canal. Eu fiz alguns vídeos no início do ano falando sobre o YouTube Rewind, a toxicidade sobre o League of Legends, quando eu comprei o meu livro da Assassin's Creed sobre o Natal. 2019, ou com aquele ano foi mais ou menos, e a minha esperança é que 2020 fosse um ano melhor ou que não foi. E começamos o ano antes da pandemia. Nesse ponto eu já tava muito ansioso pra gravar. Mais ou menos no início dessa pandemia eu comentei um pouco sobre alguns assuntos que estavam martelando na minha mente nos vlogs first person. Na metade do ano eu gravei uma gameplay sobre o jogo do Sunny. Foi um vídeo bem zoado por conta do meu cansaço, mas eu fiquei feliz pelo resultado. Mas aí começou o problema. Três meses mais ou menos, postei uma copiazinha do potencial do Digo. E cinco meses depois? Postei um vídeo super aleatório sobre Among Us e tal um sailing, que não tinha nada de novo a introduzir. Quando o, o game estava no hype Sabe Foram muitos meses jogando fora E diversos roteiros que eu fiz E nem saíram do papel ou Da minha própria cabeça E yeah, é Meu canal poderia ter crescido mais Porém o reflexo de ficar em casa Todos os dias Mesmo antes Eu preferindo na maioria das vezes Ficar em casa Fora da minha vida, tiveram outros problemas, como The Game Awards, bem estranho, mais exposed e cancelamentos, mortes, canais hackeados, filmes e jogos tiveram problemas na produção e etc. O YouTube também foi um problema, sabe? Ele é muito estranho isso. Também foi um assunto que eu queria fazer vídeo, mas tudo bem. O YouTube ele sempre tá querendo obrigar praticamente a postar com mais frequência e vídeos mais longos para ganhar alcance e visibilidade. Assim, qualquer pessoa que quiser postar um vídeo apenas por hobby vai ser muito ferrado pela plataforma Nossa, é insuportável Eu literalmente Perdi a vontade Quando eu postava Um vídeo pequeno Curtinho Sem muita proposta Eu simplesmente Perdi totalmente Meu alcance Nossa, isso isso é muito chato Todos os problemas De 2020 Somados com Os problemas do YouTube Me fizeram realmente Cansar E YouTube é um sonho para mim, sabe? Eu sempre quis fazer vídeos E meus vídeos eles Eu edito eles Pelo celular também É uma dificuldade Muito grande Já que eu, Meu PC não é nem um pouco bom Isso seria ver o 2020 Também com uma olhar pessimista mas eu após um tempo, eu tentei ver esse ano com mais otimismo. Pra me sentir melhor e, ou sei lá. E olha, eu posso dizer que 2020 foi um ano de muito conhecimento. Pera que eu explico. Quando eu postei o um vídeo copiando o potencial do Digo, mostrou o quanto eu fiquei na internet e conheci outros canais incríveis que eu nem fazia ideia que conheceria. Canais tão bons de pessoas que me ajudaram. O Discord principalmente. Esse ano eu conversei com muitas pessoas no Discord. Pessoas estranhas, né, na verdade. Tinha um novo servidor, amadureci por lá. Comecei a fazer algumas lives. Muito poucas. E comecei a utilizar mais o Twitter. Sério, eu nem usava direito o Twitter. E agora eu vi que ele ajuda bastante com certos casos, tirando a toxicidade de lá. No vídeo que eu falei sobre Among Us e Tale Sale, eu estava realmente viciado nesses outros jogos. Já que eu ganhei um PC esse ano. E mesmo não sendo o melhor de todos, abriu diversas portas pra mim. Fazendo eu voltar no The Game Awards, ver lives com mais qualidade, jogar jogos. Jogos que eu não conhecia, que eu não conseguia jogar no celular. E, nossa, qual o problema que as empresas de videogames têm contra celulares? Só agora que jogos como Dead by Daylight, Brawlhalla e outros foram pra Android. perdo o Cellbit também começou um RPG esse ano Com a primeira temporada um pouco ruim Em minha opinião, pela falta de liberdade uh, E que as coisas ocorreram muito rápido Mas após terminar surgiu o Segredo na Floresta Muito melhor, com personagens Mais bem construídos Com stories melhores e muito Tenso, Tem momentos que Até que minha pressão caiu, e ele montou Toda uma comunidade em torno Disso, uma comunidade totalmente unida Que depois eu pretendo falar um pouco mais Em um vídeo sobre comunidade, jogo índio, essas coisas Mas tudo bem, e agora teve ordem para Normal desconjuração que é mil vezes melhor. E por que eu tô falando sobre isso? Porque ele me fez conhecer o mundo de RPGs, os novos canais focados nesse ramo e etc. Eu fiquei bastante tempo jogando RPG, eu entrei em servidores, em canais, conheci pessoas que apenas jogavam RPGs, e eu vi o quão é divertido você pega uma história que é impossível de você mudar, e simplesmente você fazer com que o protagonista seja uma pessoa real. Por exemplo, quando você vai ler um livro, ou ver um filme, independente da sua reação, não vai mudar nada. O personagem ele vai matar aquele vilão ou não, ele vai fazer aquelas ações. Mas em RPG você simplesmente pode fazer da maneira que você quiser sabe? Mas, e é quase impossível me lembrar de tudo que esse ano me trouxe, pois, mesmo tendo bons dias, a maior parte foram problemas só procrastinação, então só me lembro quando eu estava dormindo e vendo aula. É porque quando você faz coisas muito repetitivas, quando você não faz coisas novas, sua mente ela se acostuma e você pensa que todo dia é igual, sabe? E no final desse ano eu não consigo me lembrar de tanta coisa assim que eu fiz. Na verdade, todo esse roteiro, como eu falei no início, era para juntar outros roteiros que eu tinha feito sobre arrependidos o selbit que eu achei incrível sobre games uh, sobre procrastinação e produtividade que tem como você sair aí se você passando por esses problemas tipo anotar o que está passando a uh, tentar largar algumas coisas a conseguir fazer um coisa importante tipo Estudando, sei lá, deixar o celular bem longe. É porque também, né, pô, eu não sou psicólogo nem nada assim. Eu não tenho... Não sei, fazendo praticamente nada. E, ah, né. Tô dando aqui umas diquinhas aqui, bem simplesinhas, que eu peguei na internet. Eu não conto pra ninguém, pelo amor de Deus. É, mas obrigado por fazer esse vídeo. É, ele só foi mesmo pra isso, né? E é, passando meu Twitter aí embaixo, e com certeza eu não vou dizer que 2020 foi um ano bom. Mas também ele não foi tão ruim assim. E 2021, eu... Queria muito dizer que 2021 vai ser um ano melhor, mas eu me lembrei que em 2019 eu cometi esse erro de dizer que 2020 seria um ano melhor mesmo não sendo. Então, eu apenas vou desejar pra vocês um feliz Natal e feliz ano novo e pá. E, é. uh, 2020 não foi o pior ano de todos, mas é, tchau. Não sei. Vou dormir porque eu tenho um coisa, mais coisas pra fazer. <risos>